Me matar, só que não importa Aqui é da ladainha vai só acaba minha história Difícil a fazer melhor que a minha Uou! É um arrogante Mas você não entende, pois é arrogante Por isso que rima a erro. Você não enxerga o teu oponente Porque é aqui no teu espelho Mas dois sabemos só contar a É arrogante, não sou arrogante E também não quero ser Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas de ano de azar. tudo eu venho a te ensinar. Pode crer, isso é verdade. Tenho o dobro da humildade e também o é um dobro da verdade. Não sei te ensinar a ser arrogante. Não sei que o baile. Mas se você quiser, te dou uma dica de cristal. Dá uma dica de mas eu vou te matar. Quem é humilde de verdade nunca vai provar. Abra as asas, eu te indico como sair a porta sergentina da casa sergentia... ah!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 Você não tem cinco minutinhos. No primeiro minuto você perde sua carreira. Ah! Cria, tô ligado que você vem lá da periferia Mas cê tá ligado, eu não faço apologia Nós nem temos o mesmo peso, nem a mesma categoria Então tá suave, eu vou bater no magão Sou peso pesado, cê nem aguenta o cinturão E tá ligado, eu vim te tirar da vibe Hoje o adesão é a apanha pro que slice Não entendo de UFC, eu faço rap Sem maldade nesse assunto, vai se fuder Gordão, eu posso até ser o peso pena Mas eu chego tranquilão pra sempre ser o seu problema Nós não temos o mesmo peso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 porque oh. dessa mesma gente, aí você já deu brecha e mosca. cachave a lixa nas árvores de coração de bosta. Oh. Tá só. Você abre coração, aí você vai ver sentimento e disposição. Vai roubar meu coração, você é vacilão. Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. Oh. Tá oh. hora, irmão. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Tá oh. hora, irmão. E agora você só aumentou a voz. Você não é o leão.